Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Animal. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Diário de Suzano a oftalmologista veterinária Marisa Ana Pavini. Marisa, obrigado por ter topado participar desse, desse, do nosso podcast. Eu que agradeço. E lembrando, gente, os outros episódios estão disponíveis no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com .br, também no Instagram do Diário de Suzano e no YouTube. Você também, se preferir, pode acompanhar no Spotify os outros, este e os outros episódios do podcast Mundo Animal. Então, deixa aí o seu like, compartilhe com os seus amigos esse podcast aqui que é feito com muito carinho para você, viu? Então vamos lá, eu gostaria que você se apresentasse inicialmente para o pessoal que acompanha o podcast. Ok, boa tarde a todos, obrigada. Pelo convite, eu me chamo Marisana Pavini, fiz graduação em, em Unifenas, no sul de Minas. Uhum. Trabalhei com clínica e fiz duas pós-graduações. Em 2011, comecei de imagem e de oftalmologia veterinária, na instituição de ensino... Chamada Anclivepa, em São Paulo. E me especializei em cães e gatos. Cães e gatos. Inclusive você tem, né? Sim. Você tem animais na sua casa? Sim. São quantos? Tenho três gatos e quatro cachorros. Três, quatro. A maioria adotada. A maioria é adotada. Conta um pouquinho pra gente aí sobre essa sua a, a ideia, né, de adotar animais. Você viu o cachorro abandonado na rua? Como é que tava a situação? Sim, eu sempre. Na minha vida, gente, eu sempre adotei cachorrinhos, uhum. né? Ah, uns ganhavam, eu ganhava animais de raça, mas eu adotava os SRD também. Né? O amor é o mesmo, uhum. a afeição é a mesma, né? E fico feliz com isso e essa paixão pelos pelos animais é que motivou você a, a escolher a veterinária sim além da paixão dos uhum. animais eu era apaixonada pela pelo cuidar né pelo cuidar é uhum. eu adorava a medicina e adorava cuidar então eu resolvi também a, abraçar como eu amava animais né abraçar a causa e fazer veterinária Infelizmente nós, nós estamos vendo muito, muito animais abandonados, né? Sim. Por aí. Isso. Uhum. E é muito triste. Isso é muito hum. triste. M muito triste. Inclusive, eu tenho uma uma notícia aqui que eu, que eu acompanhei no, no portal lá do G1 de Minas Gerais, que a câmara lá da cidade ela aprovou que autoriza a colocação de abrigos e com comedouros e bebedouros para os animais que estão que, para os animais em situação de rua, né? O que, que você acha dessa medida? Essa medida pode ser até ampliada Nossa, para outras cidades? Eu acho ótimo, uhum. é porque a além de não terem amor, é, pelo menos diminuiria a, a fome, né? A fome tem tem, a, tem o frio também, né? Que Sim, chegou fome, frio, tá? desconforto uhum. total. Eu acho que deveria de abranger praticamente todas as cidades, uhum. né? A preocupação não só com a saúde humana, mas dos Sim, animais também. Sim, claro. Você costuma atender bastante animais abandonados também lá na, na clínica? Olha, na verdade, quando chega a mim... Já vem com os tutores. Já vem com tutores. Já, hum. mas acontece muito animal abandonado em clínicas. Sobre a especialidade, né, o assunto de hoje, oftalmologia veterinária, eu queria que você falasse aí pra gente uma palinha do que, que a gente vai ver a partir do próximo bloco e a importância dessa especialidade, né? Sim, é muito importante. Eu, quando eu fazia a clínica, a gente, quer dizer, eu especialmente, eu tinha muito receio de tratar olhos, né? E eu ficava muito triste em ver os animais um perdendo o olhinho, perdendo a visão. E eu queria fazer um pouco mais, né? E então eu enfrentei o desafio. Fazer mais como? Estudando, se aprimorando para ajudar melhor, uhum. né? Então eu decidi fazer oftalmologia e para mim foi um divisor de águas. Né? Foi uhum. muito importante... E hoje eu agradeço a Deus né, por me permitir fazer essa especialização e ajudar a, a, a obter mais qualidade de vida para eles. Uhum. Era já, então, o seu, seu objetivo trabalhar nisso ou, ou não? Você pensou depois? Olha, quando eu fiz a primeira especialização em imagem, uhum. eu fazia ultrassom ocular. E a gente necessita saber... Eu necessitava, né, na verdade, saber mais sobre uh, o olho, como funcionava, como era a anatomia. E, e a oftalmologia me ensinou, né? Uhum. E eu amei. Eu amei o curso, amei tratar os olhinhos dos pés. Tá certo, e é isso que a gente vai comentar então no bloco 2 deste episódio do podcast Mundo Animal, vamos falar sobre doenças, exames, quando procurar um especialista, todas as dúvidas serão tiradas no próximo bloco do podcast Mundo Animal, a gente volta já.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 nós vamos tirar dúvidas sobre essa especialidade e eu vou começar perguntando quais são os principais exames né, dessa especialidade e quais explicasse, que você explicasse aí um pouquinho sobre os principais deles. Além dos exames físicos, porque é, eu costumo dizer que o oftalmologista é um clínico e porque a anamnese praticamente é a clínica inteira, né? Tem os exames físicos, que a gente faz, fora os exames físicos, o Schirmer, que a gente mensura a quantidade de lágrima, tem fluoresceína, que ela transforma, absorve a luz azul e emite a luz verde, que a gente observa lesões de córnea, tem a biomicroscopia, que seria como se fosse um microscópio, a gente chama de lâmpada de fenda que a gente vai examinar córnea, as camadas da córnea, a íris, a lente, além disso, conjuntiva, terceira pálpebra, porque às vezes corpos estranhos se alojam atrás da terceira pálpebra. Temos a, o, o fundo de olho, né, a fundoscopia, que eu vou investigar nervo óptico, vasos da retina e todas as estruturas de fundo de olho. E quando o tutor ele deve procurar um especialista? Na verdade, uh, quando vem para mim, ele já vem de um clínico. Ele já vem de um clínico. Né? Né? Ele uhum. vai na clínica. O clínico ele investiga se vai precisar de ir para um especialista ou não. Uhum. Né? Depende se já ele entrou com tratamento, se teve sucesso, se não teve sucesso. Ele indica o uhum. oftalmologista. Vamos supor que eu tenho né? Eu tenho um cachorro e eu percebo que ele tem uma dificuldade de desviar de objetos. Isso pode indicar que o cachorro tem problema de, de visão? Pode sim, mas não é só problema de visão. Uhum. Às vezes um problema neurológico, um outro problema qualquer, ele pode esbarrar em objetos também. Então uhum. tem que ser analisado. Cada caso é um caso, a gente analisa sim. Certo. E um dos problemas que a gente vê, um dos principais, é a úlcera, né? Úlcera de córnea. Isso, Esse é o nome da, da doença. Eu gostaria que você explicasse pra gente o que, é, o que é a úlcera de córnea e o que ela pode causar, né, de mal pro, pro animalzinho. A úlcera de córnea nada mais é, é a ruptura do epitélio, da primeira camada da córnea. Então, ela lesa, ela causa uma úlcera, como se fosse uma ferida. Isso provoca vários sintomas dos animais, desde desconforto, dor, lacrimejamento, olho vermelho. Isso é muito importante o tutor observar, porque é muito frequente, principalmente nas raças braxefálicas, que a gente chama de focinho curto, uhum. né? Porque essa raça, ela é bem predisponente a úlceras de córnea, porque a úlcera, ela, a gente examina e se você achar a causa de base, você ela evolui bem. Então a úlcera ela pode ser por um ectrópio, um cílios que cresce anormalmente, pode ser por olho seco, pode ser por várias causas, várias afecções. Uhum. Então o próprio tu tutor pode pode conseguir consegue identificar essa Ele essa doença? Ele consegue identificar o desconforto, o desconforto. do animal. O tratamento Isso que eu ia chegar agora, como é que é o tratamento Exige aquele colar uhum. Eu sei que é chato, uns falam que é vergonhoso é, O colar elisabetano. por quê? 90% do tratamento reflete usando colar E fora isso, antibióticos, anti-inflamatórios e o que mais precisar, né? Porque cada caso é um caso Existem úlceras superficiais, úlceras mais profundas. Uma úlcera que chama indolente, que é, é difícil a cicatrização, mas isso é do próprio animal. Ah, os oftalmologistas ficam muito tristes, porque a técnica de tratar a gente tem. Agora, a deficiência é do próprio animal, a deficiência em cicatrizar. Hum. Então, essa úlcera a gente fala que ela pode cicatrizar em 10 dias como em um ano requer às vezes tratamento cirúrgico também. Certo. Outro problema que a gente que eu, que eu andei pesquisando aqui, os cachorros também têm problemas com, com de cataratas, né? Sim. Um, como é que é esse esse eles são, eles são semelhantes uh, ao que os humanos que nós humanos sofremos? Sim, como são é que semelhantes. É? A a catarata nada mais é do que uma opacidade da córnea e ela tem várias fases, né? Tem uma fase incipiente que ela pode não evoluir e o animal continua enxergando. Tem uma fase madura, que essa fase é a melhor fase para a gente indicar uma cirurgia. Só que uh, o animal ele tem que estar tá praticamente bem para ir para uma cirurgia. Então, ele tem que fazer exames complementares para a gente saber se ele pode ou não ir para uma cirurgia. Quando o animal não pode ir para uma cirurgia? Ele não pode quando tem, ele tem esses exames físicos que a gente fala... Uh, tem um reflexo que chama reflexo de ofuscamento. Quando ele está respondendo mal, a uhum. gente já sabe que a retina já está comprometida. Então, não adianta ele operar. Ele tirar a catarata, colocar a lente, porque ele não vai enxergar. Porque ele já tem comprometimento de retina. Uhum. Então, o tratamento da catarata é basicamente a, a cirurgia. Não, não tem... tem tratamento clínico. Pena, infelizmente. Infelizmente. Uhum. Tá certo. E tem também... Outra, outra doença que eu andei pesquisando aqui, que também é bastante comum hum, na visão dos cães, é o glaucoma, né? Glau glauco glaucoma. Glaucoma, que fala, isso. isso. O que é? Queria que você explicasse aí para o pessoal o que glaucoma, é o glaucoma. O glaucoma, ele é aumento da pressão intraocular. Uhum. Ele acontece por vários problemas que, oculares, é, dificultam a drenagem, né? A drenagem de um líquido que é fabricado direto. Então, obstrui... E aí acontece de juntar, né, acumular o líquido e aumentar a pressão. Uhum. E normalmente o animal perde a visão. Já teve casos que você atendeu? Já, já sim. Porque o, o aumento da pressão, ele acaba matando o nervo óptico, né? Que ele fica no fundo do olho. Então, acontece uhum. muito. Às vezes em cães com potencial hereditário e... Às vezes, cães com dois ou três anos perdem a visão. Basicamente, com, quanto mais cedo for diagnosticado, é melhor até para o cachorro, claro, né? Sim, claro, porque aí a gente entra com tratamento. Uhum. O tratamento seria colírios, que facilitam essa drenagem. Uhum. Tem também a conjuntivite, né? Que é, é cerato... ceratoconjuntivite. É um, nome, é um nome bem difícil, Senca. galera. É. Como, é que, como é que é essa doença? Eu queria que você explicasse também. Ela é contagiosa também? No não, caso não ela, pode passar ela... Ela, ela é dada pelo olho seco. Uhum. Né? Então, o olho fica seco e por várias causas também. Um olho seco ele pode acontecer uma úlcera e é reação em cadeia. Né? Se o tutor não perceber, uh, a úlcera pode ficar profunda, pode ter perfuração virar depois, é, pode acontecer de perda ocular também, perfuração no olho. Então vamos para um rápido intervalo, na volta vamos com o terceiro e último bloco deste episódio sobre oftalmologia veterinária. A gente volta já farmácia Doutor Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários. Tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o terceiro e último bloco deste episódio do podcast Mundo Animal sobre oftalmologia veterinária. E agora vamos dar continuidade à entrevista aqui com a doutora veterinária Marisa Ana Pavini. Eu gostaria que você falasse para a gente qual foi um caso assim, que chamou a sua atenção. Você disse que os principais casos são casos com úlcera, né? Esse tratamento, esse cuidado é bem difícil mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É bem difícil, porque como eu frisei, o colar é muito importante, é 90% do tratamento. E, alguns casos, os tutores ficam com dó, tiram o colar. E, às vezes, uma úlcera superficial vira profunda e contaminação. E, a, e as bactérias que desenvolvem, elas adoram colágeno. E elas destroem o colágeno em 24 horas, que a gente chama melting. Então, a córnea derrete. Às uhum. vezes... Uma úlcera superficial Chega ao óbito ocular Por causa do por causa colar Do colar uhum. E como o, o tutor ele pode perceber o, Ele percebe o olho seco O olho seco Ele começa Com muita secreção Uma, uma secreção Assim violenta Ele limpa ah, Não dá meia hora De novo Olho vermelho Muita coceira, né? Dá muito, é como se tivesse areia dentro dos olhos. O animal se incomoda, é muito desconfortável, então ele coça, coça. Do, no coçar, ele se traumatiza, porque deve ser horrível, né? você pisca e não ter lágrima para limpar toda aquela secreção, drenar a lágrima, como é feito normalmente. E o animal fica muito desconfortável, fica quieto febre e infecção uhum. então ele o tutor ele, ele atento ele já logo vê nossa tá muita secreção isso aí não é normal o olho muito vermelho aí ele leva para o clínico uhum. e esses problemas é, é comum aparecer em que fase da vida ou não tem não é, tem não tem, não tem. Uhum. como eu disse essas raças braxefálicas o que que acontece? Por quê? Ah, mas é braccefálico, mas por quê? O animal de focinho longo tem as mesmas estruturas que um animal de focinho curto, só que o espaço é bem menor. Esse espaço cria tortuosidades, então por isso que dá mais problemas no braccefálico. Uhum. E o animal idoso ele acaba acaba tendo é como um aparecimento de, de problemas ah, de visão? Ah, sim, não só visão como Outros a máquina problemas. vai Uhum. vai dando uns breques, né? <risos> então, cada, cada ano, a partir dos cinco anos de idade, eu sempre falo para os tutores. Cada, todo ano, fazer um check-up. É necessário, porque é melhor uhum. descobrir antes e ter como tratar do que descobrir uhum. no momento que a gente não vai ter sucesso Muito com Muito em tratamento. cima da hora, né? Muito em cima da hora, nunca é bom... E es, todos esses problemas que, que, que nós conversamos, eles são. Ca, causa a cegueira. Ou, ou não chega. eles pode causam, causar, causam pode a cegueira. Causar, sim. Quais são as principais aí, causas da cegueira canina? Causas da cegueira? Isso. Glaucoma. Glaucoma acaba é, em perda de visão. Catarata acaba em perda de visão. Descolamento de retina que acontece muito também, ou por trauma, ou por inflamação, ou por algum problema introcular, pode causar um descolamento de retina. São as maiores, uhum. maiores causas, assim, de cegueira. Tem a atrofia súbita de retina, que também a gente não... Ainda não se descobriu realmente a causa, né? A gente sabe que acontece em animais acima de 8 anos, mais em fêmeas, castradas, mas, assim, não tem... Nenhum artigo que fale o porquê. E quando a gente fala em, em cegueira canina, a gente já pensa no, no olho branco, né, no olho embranquecido. Sim, sim. E, mas não não é isso, né? Não, necessariamente. Então, precisa, precisa se atentar ao um comportamento deles, quais, por exemplo? Sim. Ah, eles começam, eles ficam meio perdidos, né? No, uhum. no início, eles não saem do lugar, ficam apavorados, tremendo. É, esbarrando nas coisas. E tem animais, assim, quando começam a perder a visão, o tutor fala assim, nossa, ele estava no sofá e não desceu. Ele está com medo de subir no sofá. Então, são pequenas coisas que os tutores uh, se, uh, mais atentos, né, que, que conseguem uh, de detectar, já levam para a gente examinar. Uhum. Com um animal cego, assim quais, quais adaptações o dono precisa fazer? Olha, em primeiro lugar, não trocar de casa Não trocar de casa <risos> É, não mudar <risos> uhum. ah, Mudanças não é bom em nada Dentro de casa, é, nada de mudar móveis Porque o olfato é muito apurado Então o animal quando ele começa a se adaptar ele, ele já condicionou aonde está uhum. a comidinha, aonde ele vai fazer as necessidades, aonde tem a caminha dele. Uhum. E se muda? Como faz? Se muda, <risos> normalmente eu peço para colocar é, uma das coisas, né? Aquela passadeira que a gente compra por metro, que se adere, uhum. que a gente usa muito em cozinha... Ela, ela faz uma, um guia para ele, né? Ele sabe que ele está pisando na, na passadeira, ele já está perto das coisinhas dele. Uhum. Ele cria mais confiança. Entendi. Então, aí, quais os cuidados né, que, o dono, que o dono precisa ter para evitar esses problemas graves que foi mencionado aqui no, neste episódio? Olha, principalmente a úlcera de córnea, os que têm pets peludinhos, que necessitam de banitosa... É necessário cuidar do shampoo, um shampoo especial para lavagem da cabeça, somente da cabeça, do pescoço para baixo é o que está acostumado, mas tem que ter proteção de córnea, porque eles não fecham os olhinhos na hora do banho. E um hidratante, uma gotinha antes do banho e depois da secagem, porque essas raças que exigem secador, é, o secador resseca a córnea também. E às resseca. vezes... Num acidente, porque acidentes acontecem em banhitosa. Não é pelo pet, não é quem está quem fazendo banho, ou é falta de orientação, ou realmente acontece. Aquele animal tem predisposição, se o secador bater um pouco mais na córnea, fazer uma úlcera de córnea. Uhum. E animais assim, grandes, né, que vivem em chácara... Cuidado com plantas, com espinho, que acontece muito de perfuração ocular, porco espinho uhum. também. Isso tem que ter um cuidado especial. Uhum. Com gatos também o cuidado é o mesmo? Com gatos o cuidado, uhum. assim, o gato ele é mais independente, ele uhum. é diferente do cão, né? Uhum. O gato ele é mais quietinho, é mais briga entre eles mesmo, uhum. né? Por causa de unha, unha perfura córnea... Mesmo o gato com o cão brincando, eu sempre peço tomar cuidado com isso, porque às vezes não percebe que perfurou. Hum. Vai perceber no outro dia. Tá certo, então. É, Marisa, obrigado por eu ter topado essa, esse, participado desse podcast. Estamos abertos aí para que você venha mais vezes. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada a todos. Gente, nós vamos encerrando mais um episódio do podcast Mundo Animal. Sexta-feira nós voltamos com outro, com outro assunto para você tirar aí as suas dúvidas. Lembrando, este e os outros episódios estarão disponíveis no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, no Instagram do Diário de Suzano e no YouTube. E se você preferir, tem o Spotify também para você acompanhar este e os outros episódios. Compartilhe aí com os amigos essa, esse podcast que foi feito aí, preparado com muito carinho para você, tá bom? Obrigado e até semana que vem com mais um podcast Mundo Animal.